Sai daí gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer a minha experiência, como que foi pra mim estar praticamente pela primeira vez no Pop Plus. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. É a maior feira Pulsais do Brasil, que sai da América Latina provavelmente. Ela acontece quatro vezes no ano em São Paulo. E eu tive o prazer, o privilégio de estar na última edição que aconteceu no primeiro final de semana de dezembro, no dia 5, que foi no sábado. Eu tava em São Paulo pra CCXP. Quem me acompanha no Instagram ouviu tudo de pertinho e em primeira mão. Se você não me segue, então tá perdendo os stories. Segue lá, Dicas Pulsais CWB. E eu mostrei algumas coisinhas do pop Foi muito corrido, é muita loja, é muita coisa Eu gravei algumas coisas com a GoPro, eu e o Renato Que estava lá de meu fiel escudeiro E graças a ele que conseguimos essas imagens Porque eu estava tão louca que eu não consegui gravar muita coisa Então vou postar essas, essas imagens pra vocês Aí vocês curtem aí Bom, eu vou começar contando então a minha experiência, como que foi pra mim estar no Pop Plus. No ano passado, eu já tive uma experiência, mas foi muito rápido, eu fiquei, sério, gente, meia hora, porque eu cheguei quase no finalzinho, encontrei o Romano, encontrei Mari Lima, encontrei várias pessoas, acabei comprando só na O, querida, a minha camiseta dos Backstreet Boys, que eu amo, mas não consegui aproveitar e nem ver muita coisa, porque realmente estava fechando. Esse ano, eu fui com um pouquinho mais de tempo e já programada, porque eu tinha um monte de gente para encontrar Se você quer encontrar aquela Criadora de conteúdo, blogueira Que você curte, que você admira Ou as suas amigas da internet Da Gordolândia, o Pop Plus É o lugar certo Eu encontrei a Jéssica, que é aqui do Paraná Lá perto de Londrina, ela é de Bandeirantes ela tava no Pop Plus, então eu encontrei uma pessoa do Paraná, do meu estado, lá Encontrei a Laila, que é do Espírito do Santo, a Laila Bridget, que é maravilhosa, conheci ela pessoalmente E ela é ainda mais amorzinha, se, se é que isso é possível Reencontrei a Ana, que eu já conhecia daqui de Curitiba, Cinderela de Mentira, maravilhosa, de quem eu sou muito fã E a primeira pessoa, e muitas outras pessoas mais, é lógico tem umas fotos minhas lá no Instagram, se você quiser dar uma olhada e vou continuar postando em TBT até o ano que vem. Mas o que mais me marcou foi a primeira pessoa que eu encontrei, uma das primeiras pessoas que eu encontrei lá. Logo que eu cheguei, eu encontrei a Carol, do Diário de Uma Gorda, e depois eu acabei nem tirando foto com ela, nem conhecendo. Entrando na feira, tirei uma foto e comecei a olhar os stands e tentar gravar. A primeira pessoa que eu vi foi simplesmente... Flúvia Lacerda Sim, a maior, a top model Uber model Plus size desse planeta E eu passei por ela e fiquei com muita vergonha E eu passei reto, ela tava no, no stand da Wondersize para lançar sua coleção De moda praia com eles Em parceria com eles e ela tava lá, eu falei, pensei comigo, não vou incomodar, né, afinal ela tá trabalhando. E o Renato passou, olhou pra mim e falou, você não vai, né, falar com ela? Eu falei assim, eu não, não quero atrapalhar. Ele foi lá bem cara de pau, mas graças a ele, né, que eu consegui falar com ela e pedi pra eu tirar uma foto dela. E daí eu fiquei parada meio que olhando já, meio me emocionei, conversei, abracei e ela foi super super legal, me abraçou agradeceu, conversamos ali um pouquinho sobre o fio de Curitiba, ela que já morou em Nova York e ela é um amor de pessoa, foi muito prazeroso outra pessoa que eu encontrei lá que eu tava louca de quem eu sou fã Outra pessoa que eu encontrei lá, de quem eu sou muito fã e me ajudou muito no Instagram, é a Gabi Menezes, ela é psicóloga, mãe, ela tem o blog Garotas Gordinhas, eu segui ela há muitos anos e eu tive o prazer, eu sempre converso com ela pro direct, a gente é super amiga, sempre troca informações. Ela me ajudou muito no processo de voltar pra terapia esse ano e eu queria muito encontrá-la ao vivo, porque no pop, nessa correria do ano passado, que eu passei meia hora, ela tava conversando numa loja e eu não quis atrapalhar e fiquei com vergonha de pedir. Uma foto com ela E eu contei isso pra ela Então foi um encontro muito legal Que eu tive no Pop, tive a oportunidade também de agradecer Porque eu sou muito fã do trabalho dela E ela falou que eu podia chamá-la de amiga Então eu fiquei toda toda Então o Pop Plus, gente, é esse espaço Onde você vai encontrar Essas pessoas, essas pessoas maravilhosas E fazer essa amizade Conseguir conversar, trocar uma ideia É um lugar super seguro Nesse sentido, onde todo mundo Pode ser quem quiser Agora falando um pouquinho sobre as lojas. Como eu disse, eu encontrei tanta gente, parava para conversar, e eu falo pouco, né, então... Esse é um problema Eu não consegui passar em muitas lojas E como era sábado, dizem que no Pop Plus o sábado é muito mais é, movimentado, né? Tem muito mais gente No domingo é mais tranquilo, mas infelizmente eu não consegui ir Eu tentei entrar na cachupa porque eu queria ver um biquíni pra mim Mas tava lotado Então eu dei uma volta, assim, e as marcas mais conhecidas Mas tem muita marca, gente, muita marca Com certeza, se você veste ali entre o 46 até o 54% 56, você vai encontrar muita opção e de vários preços. Tinha muito preço, roupa barata, liquidação. Por conta que ano que vem já vem a próxima edição é em março, já vem uma coleção mais para inverno. Tinha muita coisa em promoção e valeu super a pena. Bom, e agora eu vou contar o que que eu comprei, né, muita gente fica curiosa, como eu disse foi corrido, eu passei em algumas lojas, mas aqui eu parei, que eu fiz questão de parar, também para encontrar uma querida que é a Irene, lá de Campinas, que é maravilhosa, que ela me ajuda, a me inspira a usar looks mais coloridos, apesar de eu estar de preto, né, e ter comprado roupa preta, mas ela é maravilhosa, Vou deixar o Instagram dela aqui no box de informações. E sigam ela, porque ela é uma pessoa, uma gorda maravilhosa, colorida, dá altas dicas de moda. Ela tava trabalhando na Volo Plus, que tava aqui na Fat Fair em Curitiba, mas eu não consegui dar, parar lá para dar uma olhada. E eu aproveitei em São Paulo. Conversei com a Cris, que é a dona da Volo Plus, e é um amor de pessoa. E aproveitei para fazer as minhas comprinhas do Pop Plus. E na Volo Plus eu comprei esse cropped em Curitiba. Maravilhoso Que eu tava super com vontade de comprar Fazia muito tempo Mas ficava meio, meio receosa Eu não uso muito cropped, ainda estou me desconstruindo com relação a isso, mas eu acho que o cropped da Voluplus Plus é uma ótima opção para começar, porque ele é mais alongado, então ele é mais compridinho, e a modelagem dele é maravilhosa, ele tava de R$79,90 por R$49,90, então tava com um ótimo desconto, e eu tive que aproveitar, né? E a outra comprinha que eu fiz na Volo Plus foi essa saia maravilhosa, que é da coleção Safari, ela tinha só a versão listrada vermelha, mas um, uns dias antes do Pop Plus ela postou que eles estavam fazendo essa saia na versão branca com esse azul, esses tons de azul e verde maravilhoso. E como vocês sabem, não sei se vocês perceberam, eu amo azul, né, obviamente, e eu não podia deixar passar. Ela foi 99,90 e tanto o cropped quanto a saia, elas são no meu tamanho XG da loja. Eu adorei esse look, com certeza vai ser meu look para a virada de ano, né, com esse branco, esse azul, esse preto, bem a minha, bem a minha cara de 2019. Além dessas duas peças, eu comprei essa blusinha em tule, gente, olha que maravilhosa, de estrelinhas. Era a última unidade na cor preta. Porque realmente eu tava tudo acabando no sábado e ela tava em promoção também por R$ 49,90. essa aqui foi o tamanho G da marca. Imagina, gente, comprar um tamanho G jamais. Eu vou postar, vou pedir pro Renato. A Renata vai colocar aqui a foto que eu tirei num ensaio que eu fiz com ele, maravilhoso. para vocês verem como que ele fica no corpo. Essa blusinha fica no corpo. Ela fica super coladinha. Dá pra você usar com um sutiã diferente. Com... No meu caso dessa foto, eu usei com o um maiô da Bambina, que eu amo de paixão. E ela combina com tudo. Eu comprei porque eu vi a Carol do blog Leite Fofa, minha amiga pessoal, desculpa, gente. Né? Ela tá usando vários tules, eu achei muito legal. E eu acho também que é uma outra forma de você começar a se libertar do seu corpo e se acostumar a mostrá-lo depois de tanto tempo que a gente né, teve que ficar se tapando. Então a, a blusinha de tule é maravilhosa para isso. Você coloca uma blusinha menor ou um, um croppedzinho e já vai saindo e vai estar tá prontinha para balada. E minha última aquisição, que na verdade foi a primeira logo que eu entrei, eu sempre acompanhei as brincas maravilhosas de Thalita Laleme, né, essas, esses brincos maravilhosos diferentes, e passei no estande pra dar uma olhadinha, e quando eu vi essas pizzas, gente, eu tive que comprar, né? Porque pizza, a gente fez uma tatuagem de pizza aqui, ó, vou mostrar pra vocês, lá na Fat Fair. então eu não podia deixar, né, de também ilustrar que eu amo pizza, Aqui nos brincos, eu amei, ela tem brincos diferentes, maravilhosos, que acende, que pisca. Cara, vale muito a pena dar uma olhadinha. Então foi isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas que eu fiz lá no Pop Plus. Foram poucas, foram porque o crédito já estava acabando, porque eu gastei bastante também na CCXP, final de ano, essas coisas todas. Teve a Black Friday também. Mas se eu tenho uma dica para te dar, assim, de coração... O Pop Plus tem quatro edições todos os anos, separa, se programa, compra passagem com antecedência, conversa com as amigas e vá em alguma das edições, é um espaço ali onde tem mais de 70 marcas, você vai poder experimentar roupa, mesmo que você não compre lá, você pode comprar online depois, mas pelo menos você já sabe qual a, o seu tamanho na loja, como que, ser, como que se serve ou não, como que é a modelagem, então é muito legal esse espaço, fora que você encontra pessoas que... São parecidas com você, que te entendem, é um espaço muito legal para se estar. Tem debate, tem palestra lá, tem conversas, talks, tem apresentações então é um lugar onde você vai se, se sentir pertencendo, vai conhecer pessoas que são como você. É uma bolha? É uma bolha, mas é uma bolha muito legal de se estar. Então, se eu tiver uma dica para te dar, é, se programe para ir pelo menos uma edição do Pop Plus, pelo menos na sua vida, que eu tenho certeza que você vai adorar. E lembrando que aqui em Curitiba a gente tem a Fat Fair também, tá, gente? Então, e se você tiver alguma feira na sua cidade, vá também prestigir, mesmo que você não compre. Você vai conhecer várias marcas, vai conversando com as lojas, com as pessoas que estão lá, vai fazendo amigos, e é muito legal esse clima. E é isso, gente! Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, compartilhar com quem mais quer saber como é o Pop Plus. Deixa aqui nos comentários, você já foi no Pop Plus? Como que foi pra você? O que, que você comprou? O que, que você não comprou? Quem que você conheceu lá que você gostou? Eu Vou adorar saber. E até o próximo vídeo.